Nós, como disse o sábio Salomão, nós somos presos pelas nossas próprias palavras, seias presas, seias internas, mas somos, tá? É, palavras são matéria prima do eu, né? matéria prima, a essência, né? Eu acho que eu perguntei até isso para vocês, mas resolvi colocar aqui na tela, só para trazer essa ênfase de Tiago. Em algum momento, eu disse assim, né? Se eu falar palavras verdadeiras, eu tenho um eu verdadeiro. Se eu falar falar palavras mentirosas, eu tenho um eu mentiroso. Ou seja, eu sou mentiroso. Agora, se eu falo verdades, eu sou verdadeiro. Isso é interessante, porque eu estou eu sou o que? Fruto das minhas palavras. Tá? Isso, nós quantas pessoas estão sofrendo porque estão falando algo tá? que está construindo elas. Tá? Isso é interessantíssimo. É, vocês lembram que Deus fala, acho que Profeta Joel, que Deus disse assim: Diga o fraco, eu sou forte. Agora uma perguntinha assim, geral geral são, né? Será que Deus está diz, dizendo para nós mentir? É a primeira vez que eu li isso, eu pensei assim: Mas Deus está mandando mentir? Por que eu estou tão fraco, meu Deus, do céu tá tão ruim. E digam fraco, eu sou forte. Eu vou mentir? É mentira? Se eu, se eu estou fraco, fraco, estou pingando. E eu digo assim, eu sou forte. Estou mentindo, será? É, ou não? É? Não, pastor, eu não acredito, não. Não. Por que não estou mentindo? Eu eu... Eu estou fraco. Não, sim, eu acredito que essa fraqueza é um estado interior que a pessoa está se vendo. Quando e... Deus fala, digo fraco, sou forte, é para ele se ver em Cristo, para ele se ver forte, para determinar na identidade qual seria o comportamento dele. Ah, tá. Muito bem, muito bem. Olha só, irmãos, tá? Vamos entender, né? Eu acho muito bonito o texto, porque a gente questiona o texto, né? E ele é muito interessante, é, porque diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, Deus olhando para o fraco e dizendo, veja a você mesmo como eu te vejo. Você pode ver para você, você mesmo e dizer, Não, estou, estou ruim, estou fraco. Agora, eu estou dizendo como eu vejo te vejo, eu vejo você forte, mas por que Deus me vê forte se eu estou me vendo fraco? Porque Deus está vendo a minha essência, Deus está vendo meus potenciais que eu não estou enxergando, Deus está vendo, é, que nós chamamos tecnicamente né, de recursos, que não estou enxergando, mas Deus sabe que existem em mim essas potencialidades. Então, está convidando-se assim, faz uma revisada. Dá uma olhadinha mais claramente aí dentro de você, se existem sementes de fortaleza, sementes de potencialização. Isso, perceba dentro, procure dentro de você. E você vai perceber que o que eu estou dizendo, que você é forte, de fato, você é. Porque você vai descobrir as sementes da força que existe em você. Tá? Digo fraco, eu sou forte, né? Porque a pessoa não enxerga seu potencial. Deus está dizendo, perceba como eu percebo você.